Graça e paz Agradeço a Deus pelo privilégio de pastorear suas vidas neste tempo tão especial Obrigado pelo seu compromisso e fidelidade Para com a obra do Senhor Crises são momentos ruins Mas ao mesmo tempo de oportunidades É assim que devemos enxergar esta realidade Na conquista da terra prometida Houve um momento E está relatado em Josué capítulo 13, versículo 1 onde o povo se acomodou com as bênçãos alcançadas. Deus lhes disse, naquele momento, que ainda haviam muitas terras a serem conquistadas. Nosso Deus é assim. Primeiro Ele nos tira da zona de conforto, depois nos desafia para algo grande que está diante de nós. E Deus, assim, nos impulsiona para conquistarmos tudo o que Ele já nos preparou. Já estamos encerrando a primeira metade do ano 2020. E apesar de tudo o que já aconteceu, podemos olhar e ver quantas bênçãos Deus já fez por nós, não é verdade? Mas ainda temos meio ano pela frente. Então, agora é a hora de celebrar com alegria este tempo e também de renovar nossa fé e esperança. Pois o nosso Deus é fiel e sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. Vamos juntos continuar a jornada da fé. Deus nos prometeu em Hebreus capítulo 13, versículo 5, De maneira alguma te deixarei, jamais te desampararei. Ore com gratidão ao Senhor. Com certeza há excelentes motivos para bem dizer o seu nome. Logo após a oração, discute com alegria dos alimentos que foram preparados e compartilhe os testemunhos uns com os outros. Aproveitemos esse tempo especial de comunhão juntos à mesa começar a oração e depois vocês continuam Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Nesta noite tão especial Nós queremos louvar e bendizer ao Teu Santo Nome Pela Tua graça e pela Tua fidelidade Para com as nossas vidas e para com a casa deste meu irmão, desta minha irmã Obrigado Senhor, porque até aqui a Sua boa mão nos sustentou Estamos, ó Deus, atravessando um período muito difícil mas o Senhor é poderoso para nos sustentar e nos abençoar nesse tempo. Eu quero, nesta hora, como pastor desta comunidade de fé, abençoar a casa do meu irmão, abençoar a casa da minha irmã, abençoar esta família, Senhor, que hoje está reunida para servir e louvar e agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela fidelidade pela bênção sobre esta casa, sobre esta família. Deus, que nós possamos nos apresentar sempre diante do Teu altar, com alegria no nosso coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pelo que muito ainda fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Agora é com cada um de vocês, façam a sua oração e o Senhor receberá com ações de graça e louvor tudo aquilo que nós apresentamos diante dele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.